Olá pessoal, aqui quem vos fala novamente é o compositor Horácio Moura, né, o metida compositor, ok? Pois é, eu posso até não ser compositor, mas eu sou metida compositor, não quero nem saber, sabe, e faço mesmo não tô nem aí <risos> Brincadeira pessoal Olá meu amigo, aqui é o compositor Horácio Moura e se você quer aprender a tocar violão, se você é um iniciante, clique no link abaixo, tá? Tem um curso excelente para você, bem baratinho. Você vai aprender de verdade a tocar as músicas que você tanto gosta, ok? Um abraço. É, inclusive hoje o papo é um pouco mais sério, né? Porque né? nós vamos falar de Deus, né? é uma coisa muito séria. E tem muita gente se esquecendo de Deus, tá com a vida ruim, a vida ruim, as coisas não andam direito, tal por quê? Porque se esquece de Deus, esquece de buscar a Deus. Deus não vai vir até você não. Você tem que buscar a Deus. A buscar a Deus para ti, né? Em, em, em oração, né, e tal para te proteger. Não é pedir a ah, Deus, né, na loteria essas coisas não. Olha. O o maior tesouro que existe né? No mundo, no universo, o maior tesouro se chama salvar a tua alma. Tá? Esse, isso deveria ser o seu principal objetivo, salvar a tua alma. E como é que você salva a tua alma? Eu não quero dar sermão para você não, que eu não sou pastor, não, entendeu? Mas é simples, Ó, procura não falar dos outros, procura não pecar, Entendeu? E procura agir, agir como Deus agiu aqui na Terra. Ah, mas é impossível. Eu sei, eu sei que é impossível. Deus também sabe disso. Você acha que ele não sabe? Claro que sabe. Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de tudo. Então é o seguinte, mas pelo menos você tentar seguir, seguir os passos de Jesus Cristo, né, que os passos que ele seguiu, já é grande coisa. Entendeu? E outra, se pecar, ajoelhe no seu quarto, onde você estiver, ajoelhe e peça perdão. Tá? Nós somos pecadores, somos palhos mas quando pecamos, peça perdão e procure não cometer mais aquilo, né? Então tá, eu acho que eu vou parar por aqui porque eu não sou pastor, eu não, eu não sei pregar, mas alguma coisinha a gente tem que pregar mesmo, né? Deus disse, e de pregar pelo, pelo, pelo mundo, tá? Mas uhum. hoje eu quero falar de uma música que eu uhum. fiz, né? Para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Ok? Eu faço música romântica, né, que, que eles falam, tem crente que fala que é mundana, não tem nada, não tem nada de mundana, não. Eu, as músicas que eu faço, tá, que eles dizem que é mundana, ok, é, são músicas de amor, de amor de um homem uma mulher, de amor à sua terra, entendeu? De romântica, de lembranças de uma, de uma grande mulher, né? Eu acho que não tem nada a ver, não tem pecado nenhum aí, né? Nas minhas músicas não entra sacanagem, não entra nada não, tá ok? Só entra coisa de... coisa séria, né? né? Romance, saudade, e também faço músicas para Deus, né? Não tem nada a ver fazer uma coisa e outra. Aí tem uns que... Não, você só tem que... não, eu faço o que eu quero e pronto, acabou. Eu não tô dizendo... eu, por exemplo, se eu fizer uma música... É, de saudade, né, assim, uma música de saudade de uma mulher tal, eu tô desonrando a Deus? Não tô não, eu tenho saudade dela, eu passo uma música para ela, assim, um exemplo que eu tô dando, né? Então, ok? Não, você não tá desonrando não. Agora, se eu fizer uma música assim, ah, vamos beber pinga, vamos beber cachaça, não sei o que, babá, aí eu tô desonrando a Deus, porque é vício, vício ah, eu quero duas mulheres, três mulheres, não sei o que. Isso, isso aí também é, você sabe, né? Bigamia, entendeu? E, e, e isso aí não é coisa de Deus, pois é, pessoal. Então eu fiz uma música para Jesus Cristo e vou cantar ela para vocês agora. Eu, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, pessoal. Estou precisando, eu estou começando agora. Tem pouco tempo, entendeu? Então se inscreva, pede para os amigos se inscreverem no canal. Ok? pro nosso canal crescer, gente. Eu, eu sempre vou estar tá aqui trazendo músicas, né? De minha autoria, mas vou trazer música de, de outros compositores também. Não tem nada a ver, não. Vou falar de outros compositores. Aqui o papo aqui é papo musical, né? Por isso que se chama canal musical. É, canal Mundo Musical, que é o, o, o nome desse canal aqui. Ok? Então eu vou cantar a música. Para vocês, que eu fiz para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que se chama Cristão Caído. Hoje eu preciso tanto falar contigo, ó oh meu Deus. Onde está a felicidade na minha idade? A minha casa, a minha vida Preciso me espelhar na sua história e misericórdias nas suas feridas toda a igreja vou te louvar. Deus, aceite de volta agora um cristão caído. Só você que sabe o quanto tenho sofrido. Preciso tanto de ti, meu amigo. A felicidade na minha idade e os sonhos meus, preciso reencontrar o meu caminho, a minha casa, a minha Suas feridas Deus, felicidade já não brilha nos olhos meus E hoje vou na tua casa te procurar E com toda a igreja vou te louvar Que sabe o quanto tenho sofrido? Preciso tanto de ti, meu amigo, meu Jesus. Olá, meus amigos, pois é, essa foi a música que eu fiz. Para o Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa música aqui tem um sentimento, né? Não tem, mas é boa? Eu acho que é boa, gente. Eu acho que é muito boa. Comenta aí, vê o que vocês acharam aí da música, né? O nome dela é Cristão Caído. Pessoal, um abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz, Nosso Senhor Jesus Cristo.